Olá pessoal, boa tarde, bem-vindos à oração do meio-dia. Quero te fazer uma pergunta, qual é a hora do dia ou da noite, ou seja, qual é a hora mais perigosa? Talvez você não saiba, talvez você pense que seja a hora do rush a hora de vir de casa para o trabalho ou a hora de ir do trabalho para casa. Esta oração hoje, meio-dia, tem o objetivo de orar junto com você para que você seja coberto com as asas, protegido com as penas. Não sei se você já entrou debaixo de um um monte de penas, eu já. Eu tinha 22 anos quando fui numa viagem missionária para o sul do país. Morava em Brasília e fui para o sul. A primeira viagem missionária. É, chegamos para dormir com a equipe. Equipe Salva Vidas. Chegamos na cidade do, do Paraná ponta grossa, foi a primeira vez que eu entrei debaixo de um bolo de penas, frio, pensa num frio, <risos> frio terrível, e me deram uma cama para dormir, um quarto confortável, e um bolo assim, eu falei, o que que é isso? Meu colega disse, isso é um colchão, aliás, uma colcha de penas, Aí eu disse, meu Deus, vou ficar com frio essa noite. <risos> Me enganei redondamente, que ignorância. Olha, eu transpirei a noite toda, suei, às vezes eu precisava levantar assim um pouquinho, aquele cobertor de penas e faz muito tempo isso, eu acho que eu fiquei com a camisa molhada de suor. Foi a primeira vez que eu me senti protegido do frio mesmo. Aquele frio do Paraná. Então eu vou dizer para você hoje um texto. Eu venho numa, uh, numa série de orações dizendo qual é a melhor oração. A melhor oração é aquela em que você ora a Bíblia. Eu disse isso hoje de manhã nosso primeiro vídeo de oração pela manhã. Agora esse é o meio-dia, eu vou mostrar para você o que é estar protegido debaixo de penas e de asas. Mas também quero saber qual é a hora mais perigosa. Então vamos lá ao texto que é o Salmo 91 que você conhece. A segurança daquele que se refugia em Deus. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. E eu vou partir logo aqui para o verso 3, que diz o seguinte. Porque Ele, o Senhor, te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estará seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Duas palavras iguais. Broquel é um escudo pequeno que você segura e tem maior agilidade para se defender de golpes de faca ou de espada, né? Não temerás espanto noturno. Veja agora quais horas do dia é mais perigosa. Não temerás espanto noturno. Almas de noite. <risos> tem gente que tem medo de alma e pensa que almas andam vagando por aí. São espíritos. Né? Nem seta que voa de dia. O inimigo Trabalha jogando setas espirituais, doenças, inflamações, intrigas, brigas. Que hora é isso de dia, durante o dia todo? Verso 6. Nem peste que ande na escuridão. Já comentamos. Peste que anda na escuridão. Espíritos. São espíritos do mal. Nem mortandade que assole ao meio-dia. Então tem um espírito que anda ao meio-dia fazendo mortandade. Aliás, tem espírito todas as horas do dia. É o que o Salmo 91 está dizendo. A visão espiritual. Se você tiver essa visão espiritual aguçada, você estiver plantado em Deus, ele te livra disso. Verso 7, mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido hora nenhuma, você, eu, nós seremos atingidos. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Mas olha só, queridos... Adorei e adoro, amo essa palavra, mas tu não serás atingido. A melhor oração é a oração da palavra. Nós ficamos protegidos debaixo desse colchão de penas que eu te falei. Né, as asas de Deus nos guardando nos protegendo vamos orar? já que a gente orou agora a palavra de Deus já nos alimentamos quero orar junto com você a palavra do nosso coração do seu coração a sua gratidão pai querido, pai de amor pela tua misericórdia infinita Pai, nós te agradecemos por essa proteção. Te agradecemos por essa coxa de pena. Te agradecemos pelas tuas asas sobre nós. Te agradecemos pelo escudo, pelo broquel que tu és, que tu tens em tuas mãos e tu nos livra. Obrigado por esta refeição. Se é que você está almoçando ou vai almoçar, obrigado. Nunca coma sem Antes de agradecer a Deus, eu vou dizer porquê depois. Obrigado, Senhor, pelo dia de hoje. Dá-me uma tarde maravilhosa de proteção. Me ampara, me guarda. Continua guardando a minha família e a mim, eu quando voltar para a minha casa. Em nome do Senhor Jesus, obrigado, Pai. Amém. Sabe por quê, queridos? Nunca comer sem agradecer, sem fazer uma oração? Porque a sua comida será purificada espiritualmente. Nada te fará mal. Eu conheço pessoas que foram livres da morte porque a comida estava envenenada. Oraram e Deus livrou. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus, e faça o seu término do seu dia maravilhoso. Um beijo no seu coração e até o nosso próximo encontro. Não esqueça de dar um like nessa oração, de compartilhar com um amigo seu, um filho, um parente, seja lá quem você, quem vier à sua mente aí agora. Um beijo para essa pessoa também. Fica com Deus.